Queridos irmãos, nós, nós queremos convidar você para fazermos uma oração nessa tarde abençoada e a oração que quero convidar vocês para nós orarmos é uma oração do Salmo 150. Por que a oração do Salmo 150? A oração do Salmo 150 traz um segredo. Traz um segredo. E o segredo que